Se vocês tempo têm paciência para me ouvir depois dessas três apresentações, que eu acho que, na minha opinião, são extremamente importantes. Como é que funciona? Okay? Sem entrar aqui em grandes detalhes, é importante para o investigador, para o estudante, saber mais ou menos como é que isto funciona. Eu consigo detalhar isto à profundidade que vocês quiserem, mas eu vou dar aqui a primeira camada, ok? Ok. okay. Portanto, a informação é recolhida automaticamente da web para ser preservada. Isto é um paradigma diferente do modelo de arquivo de publicações impressas, que é fortemente manual e baseado no depósito. Ou seja, o autor era obrigado, muitas vezes por imposição legal, a entregar uma cópia que depois era curada, era organizada, catalogada e depois era arquivada para acesso futuro. Nós aqui estamos a falar de milhões de páginas e milhões. Portanto, para lhes dar uma ideia, cada recolha que nós fazemos da web portuguesa são cerca de 200 milhões de fecheiros. Portanto, quem é que são os autores? Como é que se impõe que eles depositem os conteúdos? Não é? O modelo não, é, não pode ser replicado. Temos que, temos que trabalhar de maneira diferente. Então como é que se funciona? Basicamente, cada recolha parte de um conjunto de endereços iniciais. Ou seja, normalmente são as páginas de entrada dos sites. Okay? Portanto, se for no arquivo.pt, base sugerir e sugerir os vossos sites, essas vão ser páginas de entrada. Okay? E depois temos listas de endereços que são, por exemplo, obtidas através da lista de todos os sites registados sobre o domínio.pt. Ok? Portanto, são listas relativamente grandes. Então, nós podemos depois nestas listas e damos a um programa de computador, que é um robô. Um robô de software. Que aqui, tipicamente, chama-se uma aranha. Um crawler, um spider. Portanto, é um robô que anda pela web, pela teia, Por isso é que se chama aranha, ou crawler, ou spider. Então, o que é que o robô faz? O robô faz uma recolha automática e interativa de fecheiros, hiperligados. Mas o que isto quer dizer? Vamos supor que tínhamos uma página de entrada que é o site.pt Ele vai a esta página, guarda-o no arquivo.pt e depois descobre que esta página tem uma imagem, que é o logo.gif e tem um link para o sobre.html Então guarda logo.gif e guarda o sobre.html Mas depois, ao analisar o sobre.html, descobre que tem um novo link para contactos.html e morada.html e recolhe esta informação também. Pronto, e este robô faz isto de forma automática a velocidade relativamente rápida Portanto, nós recolhemos cerca de 150 milhões de fecheiros, mais ou menos, numa semana. Ok? Portanto, isto não é nem perto, nem de longe, com uma forte intervenção humana. E quais são os tipos de recolha que nós fazemos? Nós temos três tipos de recolha que estão, são principalmente uh, uh, descritos pela periodicidade como que são feitas. Temos recolhas trimestrais, em que, a cada três meses, nós, nós recolhemos uh, todos os sites que foram recolhidos com sucesso na recolha anterior, portanto, se na recolha anterior o site existia, vamos tentar recolher outra vez, ok? Recolhemos um, todos os sites automaticamente que estejam sobre o domínio.pt, portanto, vamos imaginar que há um site novo no domínio.pt. Nós tínhamos um site antigo que aponta para um site novo. Está em .pt. ok, então passa também a fazer parte da nossa, da nossa lista de sites a recolher. E os sites sugeridos em qualquer domínio. Portanto, nós não temos só sites do domínio .pt. Nós temos também sites de outros domínios que vão sendo identificados através das sugestões dos utilizadores, mas também através de coleções colaborativas que nós realizamos, um, por exemplo, quando há eleições. Quando há eleições, nós realizamos coleções colaborativas em que contamos com a colaboração da comunidade, que sugere sites relacionados com, com as eleições. Okay? Depois temos outros tipos de coleções colaborativas, mas uh, não me quero adiantar já lá vou. Okay? Um, as diárias, ok? Sites que são requeridos todos os dias, é uma seleção de 300 publicações online, tipicamente jornais e revistas online. Okay? Como pode imaginar, recolher uma página, um site inteiro todos os dias, é, requer muito mais recursos é, do recolher textos em 3 meses. E, portanto, não podemos estar a recolher tudo da mesma maneira, até porque não conseguimos escolher 150 milhões de fecheiros de um dia para o outro. Okay? Então, são 300, cerca de 300 publicações que nós revemos cuidadosamente, uma vez por ano, para ver se as publicações ainda fazem sentido. É engraçado ver que, mesmo esta lista restrita... Nós, ao princípio, tínhamos uma lista, que foi fornecida pela Biblioteca Nacional de Portugal, de publicações online portuguesas. E eles reveram aquilo com muito cuidado, identificaram. E depois, passados uns anos, eu lembrei-me, deixa eu lá ver, identifiquei que há aqui uns sites que não estão já no mesmo domínio. E então vamos rever isto outra vez. E é incrível como é que mesmo publicações oficiais mudam o domínio Imensas vezes, tipo, o público já foi público.pt, público.clicks.pt, público.sap.pt, depois passou público.pt e muitas vezes nem redirecionam de um lado para o outro os, os links. Portanto, é uma coisa que nem está na consciência de quem gera este tipo de sites. E depois perdem-se históricos, perdem-se uh, uh, referências. Este tipo de atitude tem, tem tantos, causa tantos problemas aos autores que só podem fazer isto mesmo por, por ignorância e inconsciência. Porque cada vez que nós. Quebramos ligações para um site nosso, estamos a perder utilizadores. Então, principalmente, mais comunicação social que dependem dos acessos para ter publicidade e para a sua sustentabilidade económica, porque é que haviam de, de querer estar a perder utilizadores, ok? Pronto, isto pode dizer que nós recolhemos todos os dias um conjunto de publicações online. E depois temos, então, estas rolos especiais. Portanto, as rolos especiais são rolos que não têm periodicidade definida, por isso é que são especiais, e nós fazemos quando achamos que devemos fazer, ou seja, quando há eleições, quando há eventos como os Jogos Olímpicos. E nós fizemos aqui um projeto... Estas especiais normalmente são uh, elaboradas com forte colaboração humana. Ou seja, pedimos às pessoas, queremos um documento partilhado e pedimos às pessoas para nos fornecerem sites sobre eleições. Okay? Mas nós fizemos aqui um projeto novo e temos um paper acerca disto, que eu não, vou, não vou falar muito acerca disto, mas que foi para preservar sites de projetos de investigação e desenvolvimento. Okay? Porque este é o nosso foco, nós somos a, somos a, a, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, portanto este é o nosso foco, é, é servir-vos, servir a comunidade académica e científica. E nós sabemos que os projetos de investigação e desenvolvimento dão contributos muito ricos, muito ricos, para o conhecimento humano, sem qualquer tipo de exagero, e depois desaparecem. Porque nós sabemos que na faculdade, às vezes para ter 10 euros para renovar um domínio, fora do contexto do projeto, não se consegue. E perde-se aquele conteúdo que pode ter custado milhares de euros a, a, a, a gerar. Então, nós, o que é que nós fizemos? Eu sou capaz de falar para aí durante meia hora acerca disto. Bem, sumariamente, o que é que nós fizemos? Como eram muitos, identificámos de forma automática. ok? Portanto, criámos um software, um robô, que com base nos metadados que existiam estruturados, fomos à procura através do Google para ver se os sites ainda existiam e guardámos antes que eles desaparecessem. Portanto, conseguimos guardar aqueles que ainda existiam os que não existiam, os que já não existiam, pronto, não há nada a fazer. Nós temos uma notícia curta no nosso site, sobre.eqif.pt e tem lá uma notícia de press release com os principais é apontadores. Os é esse mesmo. Nós estamos a fazer isso também para, para os sites da FCT, Só que os sites ainda não estão disponíveis, nós não anunciámos ainda. Portanto, o que nós fizemos foi, começámos por identificar sites europeus onde participavam uh, portugueses. Depois pensámos: mas porquê é que acontecesse só portugueses? A ciência internacional, eu fazia para todos. É para fazer, para fazer então deve ser e damos um o mesmo trabalho na realidade é isto, é? na realidade como o processo é automático depois de estar desenhado e afinado mais um milhão mais um milhão de sites menos um milhão de sites para nós não faz assim grande diferença um, um milhão de sites não um milhão de fecheiros. ok como é que isto funciona não é por magia funciona com computadores e com, com software que se avaria, por isso é que nós estamos lá para trabalhar também. Já agora, a equipa tecnológica, sou eu, mais três pessoas. Okay? Primeiro, passo, recolha, automática, como eu vos falei há bocado. Portanto, o robô vai à web, recolhe os sites e guarda-os. Depois guarda-os num fecheiro, um tipo de fecheiro especial, que é o ARC file, formato ARC, ARC de arquivo, ok? Pronto, depois acabamos uma recolha e está aqui tudo guardadinho, os fecheiros, ok? Estes bocheiros estão ali guardados, mas têm que se tornar pesquisáveis para vocês terem respostas rápidas. Então, já agora, isto é como funciona um motor de busca, tipo o Google ou outro tipo de motor de busca tem mais ou menos esta arquitetura, ok? Excepto uma exceção que eu já vou falar. Portanto, depois temos esta informação aqui guardada, então depois processamos esta informação com um sistema de processamento distribuído, ou seja, se tivesse um computador a processar esta informação, nunca mais daqui saímos. Então, nós temos uma plataforma em que são muitos computadores ao mesmo tempo a processar esta informação. Então a processar esta informação para quê? Para criar índices. Okay? Quando vocês vão ao Google ou ao arquivo.pt, vocês não estão a pesquisar as páginas, vocês estão a pesquisar índices. E os índices são mais ou menos como os índices, como os índices remissivos dos livros. Temos a palavra e temos as páginas, onde ocorre a palavra. Okay? pronto, Como é que se vão os resultados mais relevantes? É complexo, ok? Mas é feito de forma automática. Um, pronto, depois temos termos estes índices, então, vocês podem pesquisar. Então, como é que isto funciona? Vocês pesquisam, vão aos índices e têm a página de resultados. Depois querem ver o um, um conteúdo arquivado. Então, vão aqui a estes fecheiros. E é aqui que isto é diferente do, do, do Google. É que há um problema da reprodução. Se vocês pensarem no Google, vocês clicam no resultado e vão para o site original. Até se o site original uh, tiver avariado, paciência, não veem. Até se o site original ter desaparecido, paciência. Nós não, nós temos o um problema que é, temos que guardar a informação e, e, e garantir que a conseguimos reproduzir da forma mais fiel possível a, a original para que vocês consigam ceder a informação. Portanto, Isto aqui é um desafio, é um pormenorzinho que levanta imensos problemas. Okay? E leva um pouco àquela questão que falámos há bocado, que é, como é que vocês garantem que a informação de há 10 anos que eu estou a ver agora está a ser reproduzida da mesma maneira que era há 10 anos. Não garantimos. Da mesma maneira que há data de hoje, não há maneira de garantir que o que eu vejo no meu computador é igual ao que vocês veem nos vossos computadores. Contudo, há uma ferramenta espetacular que eu não ia falar acerca dela agora, mas vou falar, que é o oldweb.today. Então, permite vos não só ver páginas do passado, como ver páginas do passado usando o browser do passado. Ah, ok? Este é um projeto espetacular, nós temos que colaborar bastante com eles. Um... O web, e? Oldweb. Oldweb.today é muito engraçado o projeto. Oh, bem, e o que é que qualquer um de nós pode fazer ou deve fazer para que um site seja preservado? Bem, eu já falei cerca disto, portanto aqui.pt um vai sugerir. Atenção, sugira o site quando ele é criado. Não é que o projeto está para morrer. Porque isto demora o seu tempo. Como vocês viram naquele workflow que eu mostrei, naquele fluxo de trabalho que eu mostrei anteriormente. Demora tempo. É preciso passar aquelas etapas. Às vezes, recebemos e-mails a dizer Olha, vamos ativar este site para a semana. Por favor, guardem me Está bem? Vamos ver o que é que conseguimos fazer. E como eu vou falar a seguir, por vezes, as pessoas dizem guardem e nós não conseguimos guardá-lo. Porque os próprios autores têm que fazer determinadas coisas para que o site seja guardado da melhor maneira. Eu já vou concretizar isto com um exemplo. Okay? Mas basicamente é, descobrem o site e ok? Não esperem que ele esteja já na, nas últimas para, para surgir que seja preservado. Até porque permite-nos guardar o histórico ao longo do tempo. Não é? Se vocês têm um projeto que dura, por exemplo, 4 anos, um projeto pode ser um mestrado, ou pode ser uma licenciatura, vocês, se guardarem o site ao longo do tempo, têm o um histórico. Epá, quando a gente começámos o projeto, estávamos a pensar em fazer isto. E depois, no fim, fizemos uma coisa completamente diferente. E dá muitas vezes para reavaliar. Será que fomos no caminho certo? Será que ficaram aqui coisas que nós podíamos ter feito de maneira diferente? Eu então, acho que é útil. Vou dar aqui um exemplo de um site que é o PSD2011.com. Okay? Este era o site oficial da campanha eleitoral do PSD quando foi eleito o Pascoeiro, com o Primeiro-Ministro. Portanto, vocês podem ver o site e é nitidamente interessante não é? qual é que foram as o programa eleitoral, quem é que eram os apoiantes, é um site que é interessante. Até mesmo para o próprio PSD e para o próprio Passos Coelho, os outros políticos, é interessante como portfólio. Não é? é um património, ok? Este é o site psd2011.com que eu vi em 2015. E vi também há relativamente pouco tempo, psd2011.com é exatamente o mesmo domínio, hoje aponta para isto, ok? Portanto, continua a ser um site válido, que disponibiliza conteúdo, mas é um conteúdo completamente diferente. Agora, qual é que é o problema? Para começar, PSD2011.com. Como é que nós, em 2011, conseguimos, de forma automática, saber que o site oficial do PSD é para a campanha literária, é PSD2011.com? Alguém tem que nos dizer. Por isso, por favor, digam-nos, ok? gente anos vão ver autárquicas. <risos> <risos> na agenda, digam-nos e exaltar que isso é um desafio grande. Ok? Porque são muitos, muitas freguesias, muitos conselhos... Pronto, este site, como vocês podem ler, é um site de peças um, para carros. <risos> Google Translate, espetacular. Google Translate é espetacular. E isto leva... Eu conto sobre a primeira vez que havia investigadores que usavam o arquivo.pt e não falavam nada de português, eu fiquei... Hum, porque há a interface, há interface em, em inglês, mas os conteúdos são em português. Veja, te traduz com o Google Translate. Portanto, fácil. Assim, espetacular. Isto é infraestrutura porque pode ser internacional, então. Portanto, combinando várias ferramentas, conseguimos trazer valor acrescentado. Eu retirei o site que tinha cerca das APIs, porque achei que era demasiado técnico para este fórum. Peço desculpa se me desprezei. Mas, basicamente, APIs são interface de programação hum, de aplicações. E permitem, de uma forma muito simples, e é mesmo muito simples, aceder ao arquivo.pt para criar novas aplicações de valor acrescentado. Okay?